Nopa, então. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir desculpas pela minha voz. Que como eu peguei o vírus recentemente, minha imunidade baixou e eu consegui pegar uma sinusite super forte. Mas então bora. Como vocês devem ter ido pela aba Comunidade, eu tive alguns problemas e passei o resto da semana passada sem gravar. Mas pra voltar com chave de ouro, já decidi anunciar a teoria Concorde e tô aqui gravando um vídeo mais divertido envolvendo a programação. Eu quero algo simples assim como no vídeo criando o do Digo, mas diferente. E o que seria mais intrigante e divertido do que criar um pet virtual no Discord? Bom, dessa vez eu utilizei um método diferente do método do Boots, porque eu quero algo mais complexo, mesmo que simples. A primeira coisa é ter o client do bot, ou seja, a conta do bot que nós vamos utilizar para fazer o cachorro. Só que por um motivo desconhecido, eu não consegui colocar o cliente no servidor de testes, porque o bagulho simplesmente não salvava. Mas ok. Eu desisti? Não. Desde cedo eu sempre tive diversos clientes que já tem a URL para colocar no servidor. Porque sempre alimentei dois bots. Tive que ter cobaias e dei bots para meus amigos. Só que a maior parte dos bots de amigos, vulgo 100% deles, tiveram que ser desabilitados. Ou então nós cortamos laços. Então eu sempre tive clientes reservas para modificar e utilizar. Então desses eu peguei um dos clientes que tinha e parti para programação. Como dessa vez eu decidi não usar o método do webhook, onde o bot é só um meio de envio, mas o próprio cliente do bot, a programação foi super diferente bem mais complexa, porque o bot diferente do webhook tem diversas funções além de enviar mensagens. Tendo o cliente do bot, era só começar a programação e dar um jeito de arrumar um cachorro, gif de cachorro ou de repente animar. Mas como eu sou diferente, decidi não procurar gif de cachorro, nem mesmo animar um cachorro, mas sim, UTILIZAR um cachorro. E onde eu vou providenciar um cachorro? Bem, aqui em casa. Eu tenho dois. Então, tendo cachorro em mão, já podia fazer tudo. Pra ser nossa atriz, eu escolhi a Bia, que é minha Spitz alemão. Ela é mais ativa e carinhosa. Por isso, seria mais fácil usar pra fazer as GIFs. Não é mesmo, minha Bia linda? Já dá uma boa GIF isso aqui. Com ela, eu escolhi um lugar e comecei a gravar as GIFs. Que no caso, eram para sete comandos que tinha. Como se o cachorro fosse treinado. Bang, brincar, sentar deitar, rolar, dormir e comer. Além de três outras GIFs que eu precisaria pra um cachorro irritado, como se não quisesse seguir as ordens de alguém. Uma dela latindo, que foi a que eu gravei agora, pra quando eu perguntar o que ela quer, e uma pra quando eu chamar pra ganhar carinho. Eu então, depois de gravar os vídeos, fui pra parte mais chata de toda a criação. Cortar tudo e converter pra GIF. Eu digo que é chato, porque pra vocês parece simples. Mas quando eu com os vídeos no meu editor de vídeo, ele não aceitou a GIF da Bia comendo. E foi um trabalhão. Tentei trocar para outro editor, mas não foi. Até eu achar um editor bom. Quer dizer, se você considera o Filmora um editor bom. Consegui finalmente cortar o vídeo da Aquaman e arrumar a resolução. Então, comecei a converter tudo. A GIF dela latinda eu usei e fiz quatro variantes. Uma onde ela diz que está com fome. Outra em que ela pede para brincar, dormir e carinho. Bom, tendo as GIFs em mãos, eu coloquei todas elas em um site chamado Yemigur para separar e poder colocar na programação. Dito e feito, que os códigos comecem a aparecer. A primeira coisa foi fazer uma estrutura chamada Handler, que é composta por declarações como a biblioteca discord.js, que é o que vai fazer eu poder programar o bot, a criação do client dele assim que é ligado, prefixo, dentre outros. Isso tudo, se vocês quiserem, eu explico mais detalhadinho em um outro vídeo, então vamos ao que interessa. No prefixo, eu escrevi dog virgula, porque assim, sempre que eu tentar executar um dos comandos, é como se eu tivesse realmente chamando pelo cachorro. Mas antes de tudo, eu decidi quais seriam, por assim dizer, os personagens do bot. E de acordo com o cachorro normal, teria o tutor, que seria eu, o cachorro e o carteiro, que é uma alternativa minha. O cachorro iria seguir minhas ordens e despistar o carteiro, sendo que se ele tentasse dar ordens pro o cachorro, o cachorro ia atacar. Como o papel principal de um carteiro é entregar encomendas e cartas? Lógico, parece até que eu tô dando aula de educação infantil, mas ok. O que eu quero de início é que o cachorro despiste o carteiro quando ele tentar entregar uma carta. Então, tendo o handler feito e a pasta de comandos criada, eu fui no arquivo principal do bot, onde tá o handler, e escrevi isso que basicamente significa que quando alguém tentar enviar o emoji de envelope no chat ele vai detectar isso, criar uma mensagem do tipo embed onde ele tá despistando o carteiro e enviar no chat primeira parte feita, vamos aos comandos onde ele vai sentar, deitar, rolar, dormir, fingir de morto e comer bem, eu comecei fazendo o cachorro sentar e o script é basicamente isso aqui onde com o prefixo é dog, vírgula, o senta vai ser mais ou menos como se você estivesse com o seu cachorro e dissesse um totó senta com isso, se for detectado que o prefixo e o senta foram utilizados, o comando vai ser executado. Comando esse que é composto por duas embeds, uma onde ele vai responder ao meu comando e vai sentar, se for eu, e a outra onde ele vai despistar a pessoa, caso seja o carteiro, e não vai seguir a ordem. Isso foi bem simples de se fazer. Onde eu criei a embed, mas antes é uma condição para ela funcionar. Onde o cachorro vai ver a ID da pessoa, que no caso é a identificação numérica dela. E vai ver se condiz com a do código. E se for verdade, o comando vai funcionar. Repetindo isso com a do carteiro, só que com a embed e ID do carteiro. O resultado foi esse, eu realmente adorei. Depois eu repeti o mesmo procedimento para outros comandos de deitar, rolar, dormir e fingir de morto. Porém... Trocando as gifs de respostas. Mas no de comer teve uma exceção. Porque, seguindo minha lógica, o cachorro tem o potinho dele, mas o potinho tem que estar tá cheio para ele comer. Senão, que ele vai comer a sua mãe. Então, ao invés de enviar a embed comendo, ele vai enviar uma mensagem pedindo para encher o potinho de comida dele. Assim, eu queria uma função que chamei de coletor, onde ele iria detectar em um período curto de 9 segundos a resposta que eu enviar no chat. E se for o um emoji específico de um potinho de ração, a embed vai ser executada. Também fiz um comando mais diferenciado onde o cachorro iria se expressar. Mas como é um cachorro, eu decidi não quebrar muita cabeça e fazer ele ser meio bipolar. Para isso, eu precisei criar outra função, que chamei de Get Wind Traduzindo, uma função para ele atualizar dentro dos itens que eu declarar. Com isso, declarei todos os desejos possíveis do cachorro, que no caso eram de comer, dormir, carinho e brincar. Então, basicamente, o comando quando executado, ele atualizar autorizar a cor, o título e a gif da embed, indicando o que o cachorro quer. O mais interessante que facilita muito mais a programação é que o Get random int em javascript ele atualiza tudo de uma vez, ou seja se eu quero que o título da embed de fome seja A e a cor seja A, enquanto a de somo seja título B e cor B não vou ter risco de cair título A com cor B vai cair título A com cor A e título B com cor B, então eu não precisei gastar linhas de script fazendo todas as quatro embeds, no fim ficou algo extremamente simples, porém funcional e divertido, um real cachorro no discord então eu agradeço muito a Bia por ser atriz e fazer o trabalho árduo de fazer mukbang pra câmera por causa de um vídeo pronto bebê de alguma forma eu vou tentar trazer o bote do cachorro para o meu servidor que tá na descrição e vai notificar a todos quando a atualização chegar então é isso abraços.